eu vou jogar todas as novidades do Clash Royale pra vocês E é claro, hoje vai ter 3 Gift Cards Saiba como, neste vídeo aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, hoje é um dia bacana, hein? Hoje é um dia muito legal pra vocês E ó, tem isso daqui, galera, tem muito Gift Card pra vocês, manos E é o seguinte, para vocês poderem participar Saiba que neste momento eu estou em live lá na The Live, o link tá aqui na descrição, o primeiro link da descrição é o link da The Live E hoje eu vou dar 3 gift cards, então assista o vídeo aqui e daqui meia horinha eu vou dar o primeiro gift card pra vocês, beleza? Hoje nós temos aí ó, gift cardzão na massa pra vocês comprarem aí o seu PES Royale ou o seu Pro peso o que você preferir, beleza? Então é isso, estamos ao vivo, tem gift card, link na descrição e aí sim, rapaziada, já estamos aqui dentro do Clash Royale, manos, e é o seguinte, primeira coisa que vocês têm que fazer é vir aqui na loja, manos, e colocar aqui no link no Insira o Seu Código do Apoiador, clicar aqui e colocar Bruno Clash. Não esquece de renovar a cada sete dias pra você apoiar o canal Bruno Clash sem pagar nada mais por isso, beleza? É isso, com isso daqui você ganha e tem possibilidade de ganhar também gift cards lá no meu Instagram que também tem sorteio. Bora lá então, hoje nós vamos fazer algumas zoeiras Tá vendo esse deck? Imagina um deck desse, mano Que deck maluco, né rapaziada, deck maluco Mas nós vamos usar hoje ele, galera Mas antes de tudo, nós vamos vir aqui e coletar a recompensa que a gente ganhou No nosso caminho do Pés Royale, né? Então, coletar aqui a... a skin do Coco A skin do Coco com os... as melancias. Top demais, skin da torre, eu achei linda essa skin Vamos testar com vocês também Já vou colocar aqui, ó já vou. Ah, não, é aqui em cima, tô ficando louco. Já vou ativar aqui a skin da torre. Muito top. Tá aqui ativadaça. Com esse deck, nós vamos jogar. Vamos antes abrir aqui os baús. Tem muita carta que a gente precisa ainda. Tá bom, ganhei cartas que eu preciso aqui. Tá de boas. Vamos pular os raios, tranquilão. Beleza, vamos pegar aqui mais as recompensas. Tem mais baúzão pra gente. Vamos ver se a gente consegue. Já cartas mais importantes pra gente também. Não preciso trocar nenhuma, todas eu preciso Então tá top, hein Desgatar aqui também Vamos ver o que vai aparecer agora sim A gente pode trocar aqui pra ver se a gente pega aquelas cartas novas Será que vem alguma carta nova, meu amigo? Veio! Chegou ali, vamos tentar trocar essa daqui pra ver se vem Não veio também, tranquilo Tá de boas, vamos abrir esse outro aqui, esse outro baúzão. Hum, cartas boas aí, cartas boas Vamos fazer o seguinte, vamos tentar trocar aqui, ó Ah, vou tentar trocar isso aqui agora Vamos ver se a gente consegue ali a encomenda, né a Encomenda não veio Tá bom, não tem problema não, agora aqui é só carta... Opa, cartas, cartas boas, cartas boas. Vamos ver se a gente consegue trocar aqui uma carta. Beleza, por enquanto, beleza, tá bom, não tem problema. E aqui mais uma, mais um baúzão pra gente, topster da balada. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa diferenciada. Tenta trocar aqui alguma coisa, ver se a gente pega encomenda também. E não deu sorte, não deu sorte. Vamos aqui pra recompensa em ouro. Mais um baúzão, os últimos baús então pra gente poder partir pro jogo... Porque aí o bicho vai pegar, hein Bora lá, vamos tentar trocar aqui, ó Pra ver se chega alguma carta que a gente precisa Por enquanto, não Tá tranquilo, mais um baúzão pra gente Vamos ver o que vai aparecer Tem aqui a possibilidade de trocar essa carta comum, hein Nada ainda, por enquanto nada Vamos ver se a gente dá sorte, nada E agora o último baú Do dia, do dia, vamos então Abrir aqui o último baú Vamos pular, tá tranquilo, e agora chegou o momento hein? Deixa eu abrir aqui também, coletar a recompensa Tá tranquilo IgG. GG, então agora é o seguinte A gente vai jogar com este deck maluco E eu vou mostrar pra, que, pra vocês que ele funciona Aqui, no desafio Do espírito curador Do Clash Royale, eu já venci aqui Sete partidas, perdi uma E agora vamos tentar a oitava Pra ganhar esse baú lendário Beleza? Então, bora lá, partiu Vamos lá, é isso, bora lá Então, pegamos aqui um turco, Cidei Cidei Vamos ver se a gente consegue ir. Fazer aqui pressão e chegar junto, hein? Já colocamos ali nosso amigo golem de elixir ali por trás. Já tá chegando o Spark. Será que é o mesmo deck? O que será que é, hein? Vamos botar aqui o nosso dragão elétrico por trás aqui também. Botar a pressão pra cima, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Já vai subindo ali a minha curadora guerreira um pouco mais de trás, tá tranquilão. E a gente vai tentar fazer pressão aí pra poder causar um pouco ali. Hum, ele, ele foi esperto ali. Foi esperto, mas agora ele vai tomar ali, né? Agora ele vai tomar. E acho que pode dar bom pra gente ali, pelo menos a passada ali. Vamos ver se vai dar bom. Já pode dar o dano ali, pode dar o dano. Uh, não tá pegando no, no clone, não tá pegando no clone. Vamos ver de flechas ali, vamos de flechas. Boa. Tá beleza, tá beleza. Vamos colocar aqui agora essa daqui, porque ele vai curar, né? Ele curou a Spark, que é a ideia do nosso deck também, né? Então, no momento certo a gente vai colocar a Spark zona Pra também curar ela tranquila E aí sim, ela passar, né? Funcionar Vamos tentar passar com o nosso golem de rápido Aqui, hum, ele tem o... Beleza, não tem problema Tá subindo ali agora ah, Agora agora chegou ali pelo menos Vai dar um dano Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Já vou colocar meu spark aqui atrás Ele tem clone, né? Ele tem clone ali Vamos usar aqui lá, hum, Acho que vai precisar né? Nem vai precisar, viu? Vamos colocar agora o nosso plano em ação Vamos ver se vai funcionar isso daqui Vamos lá, flechas em cima de tudo, flechou ali tudo, beleza, beleza, beleza, e bora ver se a gente consegue causar ali, hein, vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente passa, já veio ali, Ih, vai explodir ali, vai explodir ali, tá beleza, tá beleza por enquanto, já vai dando dano ali, tá tranquilo, vamos colocar aqui outro, opa, opa, opa, Vou colocar aqui outro polenzão da massa, e a gente vê ali se consegue passar com tudo, hein? Vamos colocar ali a Fúria. E aí já vai Fúria. Ué, nossa, boa, mano! Boa, mano! Aí sim, hein? Gostei, gostei. E já quebra tudo, mano. Já quebra tudo, mano. Já quebrou tudo ali, beleza? Vou aqui na frente alguma, alguma coisa também. para tentar segurar ali. Não pode... Opa, opa! Opa, opa! Flecha, flecha, flecha, flecha. Tudo, flecha, tudo. Bora, bora, bora! bora. Boa, boa, boa, boa, boa. Ai, tá travando ali. Bateu, hein? Bateu ali, acho que não vai ter o que fazer Provavelmente já cai, caiu mesmo Não tem o que fazer realmente E agora a gente vai tentar fazer aí É segurar esse combo aqui Pra não ter problema, Então, vamos lá colocar aqui nosso, nosso amigo Príncipe das Trevas, pra dar aquela travada Vou pôr aqui nosso rolo Beleza, beleza Tá fazendo pressão ali, não tem problema Eu vou ter que tomar cuidado pra não Não, não passar coisa ali Terrestre, né? passa terrestre, agora se clonar complicou, hein Agora se clonar complicou Clonou, clonou, clonou, clonou Joguei as flechas ali, agora complicou Agora complicou, meu amigo Agora complicou porque juntou muita coisa Vamos ver se a gente consegue escapar disso, não sei se vai dar Vamos tentar fazer a pressão aí para escapar e vamos ver o que vai dar, né Vamos lá, vamos ver o que vai dar Já tô tentando botar a pressão ali E aí a gente vai com tudo aqui do outro lado também, hein Vamos ver se a gente consegue dar pressão para Buscar ali ah, uh, o dano, hein? Vamos ver se vai funcionar isso daqui, hein? Já vai indo ali também. Já tem as flechas aqui preparadas. Vamos ver como vai ser. Flechas em cima de tudo. Flechou ali tudo, GG. Vamos botar aqui nosso golem de M.X. ali também. E aí a gente vai vendo se vai funcionar ou não, né? Será que vai funcionar? Coloquei a minha fúria ali na frente. Pra bater, já deu flecha também. Já vai dando dano. Vamos ver se vai funcionar, meu amigo. Se funcionar, é GG, mano. E funcionou! Funcionou! Olha a pressão que a gente deu, galera Esse deck do cara era complicado Com esse clone me quebrava, mano Mas ainda bem que eu tinha flechas no meu deck Deu muito bom, galera Vocês viram, né? Deu muito bom Mostrar pra vocês aqui, então A gente fechando o desafio 8-1 Maravilha, pegamos o baú lendário Vamos abrir aqui juntos E tá aqui pra gente, qual será o lendário? Comenta aí, lendário, lendário, lendário Lendário já tem cemitério Cemitério na mão, molecote, cemitério na mão Fechamos então o, a corrida do Espírito Curador, meu mano Fechamos, top da balada, conseguimos fechar Show demais E é isso, conseguimos aí um belo resultado Mostrando em ação este deck aqui Um deck meio maluco, mas que funcionou Então é isso, galera, não esqueçam Estou neste momento ao vivo lá na The Live É só clicar no primeiro link da descrição aqui, ó tem gift card pra vocês, vou dar três gift cards pra vocês hoje lá, então, mano, vai lá e não esquece, hein? causa lá, porque hoje vai ser doideira. Muitos, mas muitos diamantes de graça na faixa pra vocês lá na The Live. Então é isso, não vacila, clica no link e bora pra lá, te espero lá, tamo junto, falou e fui! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, é só boato.